foi a celebração do dia da cultura, né? Nós viemos para cá, para dentro dessa casa, a casa de leis do Brasil, para falar da importância da cultura popular. Então aqui nós tivemos hoje artistas do bumba meu boi, da viola caipira, da poesia nordestina, da música do Afoxé. essas figuras que mantiveram a identidade brasileira, né, a, a trancos e barrancos, com tanta imposição da cultura. Né, principalmente europeia e norte-americana. Esse pessoal é muito respeitado, você vê público aqui feliz, dançando, cantando, só, mas só respeito não basta. Então, nós estamos trabalhando por outro modelo para a cultura: o Fundo Nacional de Cultura, o Sistema Nacional de Cultura, a cultura viva, a própria cultura. Algumas iniciativas, alguns projetos de lei, tramitam aqui na Câmara dos Deputados no Senado Federal, no Congresso, tratando as formas de financiamento da cultura. Hoje seria votada a PEC 150, que está há 10 anos parada para ser votada e havia uma promessa do deputado Henrique Alves de votar hoje e, não se sabe muito bem por que foi suspensa essa votação. que o Brasil arrecada, né, a, a, a gente reivindicava 1%, essa PEC a gente reivindica 2%. Né. E a outra que está em tramitação é da Lei dos Mestres, que diz respeito à garantia de, de, de condições de vida para os mestres da cultura popular, que deram a vida para construir a nossa identidade e, portanto, merecem com muita justiça é, é, essa forma de garantir isso, com, com qualidade o, seu, o final da sua vida. Sabemos que, investindo em cultura, estamos investindo também em educação e automaticamente em saúde e em tudo. O povo está representado aqui porque essas, essas pessoas que estão aqui elas são eleitas por, por nosso povo. Eu acho que o que acontece aqui é que o jogo de forças ainda é muito desigual. Essa forma de representação que, é, que hoje está no, no Brasil, ela, ela, ela já ficou arcaica. O que nossa cultura tem mais de rico e profundo vem da vivência desse povo nas festas Tradições populares. Assim, o um grupo de Bocada não é apenas um grupo de canto, dança e reza, mas uma comunidade que se organiza e se solidariza e compõe estratégias coletivas de ajuda e desenvolvimento. E é hora da gente é, tomar como exemplo é, essas manifestações e a gente, de fato, ir para as ruas, ir para denunciar aquilo que está errado e participar do processo. Aprova essa pede é pela nossa terra Que a fonte não seca e o mal terá fim